Olá! Para fazer um comentário usando a fala no Voicetweet, você deve escolher a apresentação, clicar no mais e clicar no microfone. Feito isso, aguarde o tempo e grave a sua mensagem. Após terminar de gravar a sua mensagem, você clica em Stop Record. Após terminar de gravar a sua mensagem, você clica em Stop Record. Pronto! Sua mensagem foi gravada. Clique em Save. E obrigado.